Fala galera, Fábio The Rocks na área. Hoje o assunto que eu separei é sobre o refluxo. Ele pode ou não afetar a sua voz? E aí? Fica ligado comigo! Então galera, tudo na paz. Como eu falei, o assunto de hoje é o refluxo. É um assunto muito importante, muito relevante para quem quer ser um profissional da voz e não está sabendo que tem esse problema tem sentido sintomas muito sérios, não sabe que a origem disso pode ser o refluxo e não sabe nem como tratar, o que pode estar causando e quais os efeitos disso e onde isso pode chegar. Então eu separei algumas perguntas aqui no canal que a gente vai discutir. Mas antes disso, se você não é inscrito, já aproveita, se inscreve aí no canal, clica lá no sininho para receber as próximas notificações, tem muito vídeo bacana vindo aí e lá no final do vídeo deixe o seu like, porque isso fortalece a gente e faz com que o canal cresça. Valeu, galera! Então é o seguinte, sem mais delongas, vamos partir aqui para as perguntas. Foram algumas perguntas que eu separei, que eu vi em alguns canais nas mídias sociais, que eu achei altamente importante, fui separando para que eu pudesse gravar esse vídeo, não somente isso, através dos meus alunos e de algumas pessoas que entraram em contato aqui no canal também, fazendo algumas perguntas para mim, né? E eu separei essas perguntas, separei três perguntas só, mas que elas englobam todo o assunto sobre a questão do refluxo, né? E como tratar e se livrar desse mal, porque o refluxo de antemão, ele pode sim afetar a sua voz, ele pode estar afetando agora a sua voz e você não está entendendo isso, não sabe que isso é através, está é, sendo causado pelo refluxo. Então, vamos lá. É, a pergunta, a primeira pergunta que eu separei é o seguinte, né? Vamos lá. É, quais são os sintomas mais comuns que o refluxo pode causar. Primeira coisa que a gente precisa entender o que, que é o refluxo, né? De antemão, já quero deixar claro uma coisa aqui. Eu sou um profissional da voz, eu trabalho profissionalmente com a voz, eu sou um vocalista né? e trabalho também com locução e é, eu já passei por diversos problemas, eu não sabia que eu tinha problema de refluxo, tá? E, então eu resolvi gravar esse vídeo aqui. Eu respeito todos os profissionais aí, os fonoaudiólogos, todas as pessoas que estão aí na internet lutando pra caramba mas eu tô falando por experiência própria e eu tenho certeza que o meu vídeo também pode corroborar pode ajudar aí uma galera a crescer profissionalmente e entender que deve tratar sobre determinados tipos de problemas muito sérios que a gente pode estar tá passando e, e a gente não tem entendimento então eu separando essas perguntas como por exemplo quais os sintomas mais comuns eu tenho certeza que você vai começar a se questionar caramba Será que eu estou sentindo isso? Será não. Eu estou sentindo isso e eu não sabia que isso poderia ser causado por isso, né? por esse problema que é o refluxo. Primeiro, o refluxo gastroesofágico, ele é uma doença relacionada ao retorno, ou seja, é uma doença relacionada ao retorno do material gástrico para o esôfago e isso pode afetar diretamente diversos setores do seu aparelho aí. Primeiro, vamos começar. Pode afetar a sua saúde bocal pode afetar a sua faringe, a laringe e até mesmo afetar os seus pulmões. isso é muito sério. Então, sabendo disso, vamos lá. Os sintomas mais comuns aí é aquela maldita azia que a gente sente, aquela queimação do inferno que vem no estômago, o esôfago, né, que a gente sente ali, fica com aquele mal-estar. Né? Aí tem aí os, os remédios e tratamentos para isso, mas isso é um outro assunto e para profissionais da área, é pigarro. Você tá pigarreando o tempo inteiro, né? Fazendo aquele, né? aquele muco na garganta e... o tempo inteiro tá aí pigarreando. Tosse crônica. É um outro assunto. Halitose. Aquele bafão de onça aí que tu não sabe de onde vem. Roquidão. Pessoa aí que tá com roquidão constante. Pô, não posso falar, não posso fazer alguma coisa. Eu tô com roquidão o tempo inteiro. Irritação na garganta. Também é outra coisa. Tem muita gente aí que tem. Eu tinha irritação na garganta constantemente. Acordava já com a, minha, com a minha garganta irritada. Não tinha rouquidão, mas a irritação na garganta e pigarro. É, dor no peito. Eu também sentia uma determinada dor no peito e não sabia qual a origem disso. É, outra coisa, cansaço. Era um outro assunto também que eu tinha, eu não sabia. Eu causava um cansaço ao falar e cantar. né? Quando eu ia cantar lá, eu sentia um determinado cansaço e não sabia que isso era causado por causa do, do refluxo. E mais à frente, eu comecei a pesquisar e até mesmo conversar com profissionais da área e comecei a entender que isso é muito, muito, muito perigoso e tem que ser levado em consideração o tempo inteiro. Se você é um profissional da voz ou se você utiliza a sua voz profissionalmente, galera, se liga, porque isso pode estar sendo causando né, constantemente problemas muito graves e pode chegar a causar problemas mais sérios ainda, que é o que eu vou falar agora. Se você começar a aspirar esse líquido gástrico, essa coisa que sai do, do, do, do, né, desse líquido que sai e afetar as suas cordas vocais, etc., você pode começar a aspirar isso e chegar até os seus pulmões. Olha o que, que pode causar. Ele pode agravar pneumonia, por exemplo. E tem relatos na internet que eu já li, tem relatos até de profissionais que eu já vi, teses aí falando que isso pode causar até câncer. isso é um assunto, como eu falei, para profissionais da área. E, ou seja, esses são os sintomas mais comuns aí que eu vejo. Os sintomas que eu sentia era o pigarro, né? é, essa questão do cansaço, a, é, a minha irritação na garganta, não tinha roquedão, mas tinha uma tosse de vez em quando que eu não sabia o que, que era. E quando eu fui descobrir, era exatamente o refluxo que estava causando isso comigo. A segunda pergunta é o seguinte, a pessoa, ela já, essa pergunta eu captei na internet e eu achei altamente interessante porque ela sabe que tem um refluxo ela tem alguns sintomas constantes, mas não tinha noção de como ela podia tratar isso. Quem trata do critério refluxo? Né? Primeiro passo é o seguinte, eu vou falar de experiência própria, galera. É, te, eu sei que tem muita informação rodando na internet, esse vídeo aqui é mais umas informações, mas eu tenho certeza que eu não estou falando aqui... se pô, Ah, eu sou... Não, não, eu sou um cantor e eu tive que procurar tratamento para entender o que estava acontecendo comigo. É, mas o certo é você procurar diretamente o profissional que cuida dessa área, o médico que estudou anos aí para entender e para saber o que, que ele vai falar para você. Então esse problema, né, que você tem, você tem que procurar primeiramente. Eu procurei um otorrino. O otorrino ele vai através de vídeo, né? Ele vai poder fazer aqui, tem aquele aquela camerazinha que entra pelo seu nariz ou tem aquela que ele faz pela boca, tem seus nomes adequados aí, mas eu não vou me arriscar a falar aqui porque eu sei que eu vou errar, mas depois eu coloco aí na descrição. É, ele vai fazer a vídeo e você ele vai conseguir ver as suas cordas vocais e o tamanho do dano que está acontecendo. Por quê? Quando volta esse líquido gástrico, volta e atinge as suas cordas vocais, ela incha, ela fica avermelhada, as cordas vocais é branquinha. Ela fica toda avermelhada e inchada. Daí começa a vir diversos problemas. Se você tem ali o refluxo constantemente, as cordas vocais inchadas, nossa, imagina o número de problemas que isso pode causar. Aí você está aí com a rouquidão, você está aí com tosse crônica, você está aí com um monte de coisa, sem saber o que, que é. Está aí um dos passos, né, você entender que o refluxo pode estar tá causando isso com você. E certamente o otorrino vai enxergar isso, ele vai te passar o medicamento correto, não é ir para a internet procurar o que faz bem aí é para refluxo, estou com azio o tempo inteiro. Ah, vou tomar lá um suco de fruta, lógico. Funciona? Funciona, fiz isso a vida inteira, mas tem lá os seus pesares. Então é bom dar uma pesquisada e procurar um outro rino para entender isso aí. Ele vai te passar o medicamento certo e vai te passar profissionais adequados que vão poder auxiliar no tratamento contínuo do refluxo até você se livrar disso. Então, já de cara, você sabe que refluxo pode ter tratamento e se você está tendo isso, você está perdendo tempo e não tratar corretamente. Primeiro foi procurar um otorrino. Eu procurei, fiz a vídeo, entendi, minha, eu vi que eu tinha um problema de refluxo e comecei a tratar isso. Ele, logo de cara, me indicou um fonoaudiólogo para que eu pudesse reverter e poder sustentar as minhas cordas vocais ali, trabalho com as minhas cordas vocais, para que ela não, não causasse danos maiores, né, através do refluxo, a, principalmente tomando eu, o medicamento correto. Isso foi amenizando, mudando todo esse processo. E a, com o trabalho com o fonoaudiólogo, eu fui trabalhando estimulação, fui trabalhando diversas coisas que foram causando uma melhora e um sustento melhor das minhas cordas vocais. E hoje eu não tenho mais problema de refluxo pa, nas minhas cordas vocais, etc. Né, eu sei como tratar isso, qual, qual medicamento, se algo agravar, eu sei quem procurar. Então, vamos lá. De cara, eu já falei dois profissionais, o otorrino e o fonoaudiólogo, para fazer o trabalho com você aí. O segundo que eu procurei foi um endócrino. Primeira coisa, eu estava acima do peso, já começa por aí. Segundo, acima do peso, a minha alimentação estava uma bagaça, bicho. Então, é uma coisa também que já comecei a falar aí. Eu comecei a procurar um endócrino para poder tratar essa questão do peso, né? Diversas coisas estavam aí é, prejudicando é, o meu andamento como profissional da voz. E eu tive que fazer esse tratamento aí. Então, vamos lá. Otorrino, fonodiólogo, endócrino, para eu poder trabalhar a questão do peso. Né? Segundo, uma, e quarto, uma nutricionista para trabalhar a minha alimentação, balancear a minha alimentação, para que eu pudesse ter uma alimentação repleta daquilo que eu preciso para o meu organismo, mas que não causasse também problemas sérios com as minhas cordas vocais e essa questão do refluxo aí, né? Então, esses quatro profissionais que eu procurei e eu acho que você deveria procurar também. Vamos lá. Otorrino, fonoaudiólogo, endócrino, um gastro, né? E a questão da nutricionista. Todo esse processo aqui me ajudou muito a crescer profissionalmente. Eu comecei a entender mais que problemas seríssimos estão sendo causados nas minhas cordas vocais e eu comecei a entender isso e tratar isso de forma profissional e hoje eu não tenho mais esse problema né? é... com isso tudo aí você alinhando isso tudo, eu tenho certeza que você vai crescer né? vai crescer profissionalmente a terceira e última pergunta que é muito alinhada com a segunda é quais cuidados devo tomar primeira coisa, procurar um médico adequado e segunda coisa que você tem que fazer é se livrar de alguns vícios que você tem e que talvez você não esteja percebendo, mas esses vícios estão causando problemas para você, seríssimos. Vamos lá, vou aqui listar alguns aqui que eu passei na minha vida. Primeiro, peso. Se você está acima do peso, cara, dá uma olhadinha, corre atrás, porque isso pode ser alguma coisa que esteja causando a sua alimentação aí tá estragada e está estragando você. Excesso de café, alimentos gordurosos, alguns tipos de chás como chá preto. Mas eu tô falando, galera, isso aí é excesso, sacou? A galera que pô, bebe demais, por exemplo, bebidas alcoólicas, refrigerante em excesso, eis-me aqui, laticinhos, pimenta, pô, bicho, aquele velho bolinho com pimenta, quem do diabo, essa parada? Gengibre, né? Olha os mitos aí das vozes, né? E a galera aqui, pô, às vezes, é em gengibre que, pô, uma beleza, é um alimento que é apimentado e ele pode causar problema se você tem alergia ou sensibilidade ao gengibre, pô, você vai causar um problema sério, você vai estar... Tá alimentando o refluxo. Cigarro, galera, eu fui fumante, sei o que eu tô falando, e cigarro causa problemas nas suas costas vocais e principalmente também causa a questão do refluxo aí. É bom que você entenda e já começa a separar esses vícios aí de lado e largar. Se você tem problema, procure um médico adequado. Não tem porquê você não procurar um médico adequado. E no final dessas coisas aí, você já tá com a sua alimentação, já procurou os médicos adequados, já, pô, seus vícios estão... né? Aí sendo reparados, você está começando a entender que você precisa melhorar esse lado aí, né? Acabar com os alimentos gordurosos, cuidar do seu peso, bebida alcoólica, nem pensar. Vou contar aqui uma como testemunho próprio. Galera, eu cantava bebendo uma cervejinha do lado. Cara, pelo amor de Deus, isso aí já tem muito tempo. E eu me livrei disso. Era um problema seríssimo, porque eu tinha show continuamente. E no dia seguinte eu tava com a voz arrebentada. E cara, nunca colocava a culpa na bebida. Ah, é o gelado, não, é todo o elemento que ela tem. É uma bebida fermentada. Isso estava causando problema. Eu tava ingerindo aquilo constantemente, cigarro, drogas e etc, galera. Se você quer ser profissional da voz, se você quer utilizar a sua voz e perpetuar isso, e aí eu tô falando com diversos profissionais. Tô falando com cantores como eu, tô falando com locutores, dubladores, professores, advogados A galera do YouTube aí que tá falando direto aí. Galera que tá aí gravando direto o vídeo. Galera, se liga. Tem que cuidar da voz. Tem que ter, porque tem um instrumento principal. É o meu instrumento principal. Eu não consigo ir ali na loja de, de música. me dá um par de corda vocal que eu vou colocar aqui. Afinar, vai ficar uma beleza. Não rola, galera. Se você perder a tua voz aí, perdeu e já era. Teu sonho de ser um profissional da voz vai por água abaixo. E eu, sorte que eu tomei tento bem antes e comecei a tratar da minha voz eu tenho certeza que tem uma galera aí que tá passando por isso né e tá sem se tratar devidamente então vamos lá eu vou acrescentar mais um profissional no final disso tudo não menosprezando eu sei que é a galera aí que são professores de canto não tô menosprezando mas o profissional adequado para procurar para tratar eu falei o torrino fonoaudiólogo o endócrino o gastro e o, a nutricionista alinhado a tudo isso um ótimo professor de canto procure um professor de canto galera para que vocês possam aí entender todo esse processo ajustar ele na sua vida profissional aí você vai ver o resultado crescente na tua vida você vai ter a sua voz top sempre crescente, aí você vai poder trabalhar até mesmo as suas limitações tem uma galera aí que tem limitações na, na, na, na, na voz e não sabe que até mesmo essas limitações podem estar tá sendo causadas pelo refluxo. Galera, essas foram as três perguntas que eu separei aqui. Eu espero que eu tenha ajudado você no crescimento como profissional da voz. Eu estou falando por experiência própria, são assuntos muito importantes e eu tenho certeza que esse vídeo aqui vai ajudar. Então, já deixa o seu like aí no final do vídeo. Se você curtiu aí, se você pegou alguma coisa para você, curte, compartilha. Porque tem uma galera aí que tá passando por problema e eu tenho certeza que esse vídeo aqui, junto contigo, vai poder ajudar muita gente a crescer profissionalmente e se livrar de problemas muito sérios como o refluxo. Valeu, galera! Beijo no coração de todos! Fui!